Tá gravando? Fala galerinha, vamos pra casa. Vermelho. Ah, peraí, pô, tem MP3 aqui no bolso. Oh, que máquina é essa? Essa BMW, vira e mexe eu vejo. Eu passo por ela. <coughs> vamos cá, tô com fone de ouvido já plugado, iPod aqui no cantinho do bolso. Da Play Tocando aqui um Daddy Straits que música é essa? Tone of Love Acabou o Tone of Love Agora, agora, agora, agora, agora. sim. Agora começou o vídeo. Estamos na reserva. Mas entendendo que a reserva dela é de 4 litros, então ainda rodamos no mínimo. 80 km e daria para eu ir para casa e voltar duas vezes e embora como amanhã eu quero quero não, eu tenho que ir lá no com os filhos, vou ter que ir lá no Cia colocar em produção dois access points Me perguntar, porra, você tem que ir lá pra colocar 2 AP? Porra, velho, entenda a situação. Eles são da marca Fortigate, são Forte AP. É, é um tipo de equipamento que ele não funciona sozinho. Por exemplo, se ele for roubado, de nada serve pra quem levar, porque ele só funciona se tiver enxergando o controlador Wi-Fi. O controlador Wi-Fi. É um equipamento mestre, que passa todas as instruções e controla o tráfego dele. Da De onde ele recebe as atualizações, as policies, configurações. Quem gerencia é o controlador Wi-Fi, e os access points são apenas rádios. Então, lá o que a gente está fazendo é, é. Bom, pra mim é, é algo novo, eu não tinha feito ainda. Que é colocar eles em um segmento de rede fora da rede do, do controlador. Então, ele vai funcionar de modo autônomo. Ele já foi pré-autorizado. Aí você pergunta, mas isso não invalida aquela primeira questão que você falou, que eles funcionam com não necessariamente ele vai estar enxergando o controlador mas de não do método padrão é isso aí vamos lá instalar quando eu comentei com vocês outro dia eu estava eu voltando para casa por engraçado que seja que eu não estava gravando Aí, quando chegou na altura da Luiz Eduardo, tinha um motoqueiro no chão, tava um caído então, derrubou ele. Aí pô, foi estranho que eu não tinha visto. Aí vi aquele volume assim no chão. Aí parei pra, pra ajudar. Levantei a moto do cara, tirei do meio da pista. Deixei lá, tava beleza. Tirei a chave, dei a ele. Fiquei eu TP adiante do meu lado tava lá se resolvendo, o cara não teve nada, só o um kit básico do motociclista quando cai né, que é mão ralada, joelho, cotovelo, só aquela velha escoriação básica. É uma coisa que eu, que eu comento sempre, se você quer andar de moto, seja preparado, nem que seja psicologicamente, pra cair. É uma probabilidade Pode acontecer E não é difícil Passei aqui ontem e reparei uma coisa, e eu não sei explicar o porquê, que tem um gerador aqui, tá alimentando o que, Será esses postos daqui? Na verdade eu tava querendo comprar outro capacete, só que aí eu olhei qual eu queria, né? Um do Jox Não, não, do a, AliExpress. China, China, lá a China. o capacete. Caralho, ele parece uma, uma cabeça de samurai. Viu? Só que aí chega na Black Friday, né? meu boa, vou comprar na Black Friday, que ele tá de custo no. 400 reais. Eu me preparando psicologicamente para dar 400 pontos em um capacete, né? até então não tinha feito isso. Esse capacete que eu uso eu comprei por 350, mais ou menos. É um capacete da LS2 modelo FF 350. Beleza, Aí, o que é que acontece? Eu vou ansioso pela Black Friday. E vem um dólar de um 2,56. Porra! <risos> Pode, A capacete foi pra quase 500. Não é, velho? vem veio até o dia 28 de novembro aí, que é quando acontece a Black Friday. E o mercado financeiro vai reagir. E o governo vai tentar fazer alguma intervenção. Vai bater esse preço, tudo bom. Mas, é porque aí de 20 anos, eu não sei se ele tem interesse não, viu? Porque as importações aumentam muito aí. a estação de metrô tal de luz roxa eu ainda não andei de metrô O pessoa pode dizer que tem pouca polícia na rua, mas o que eu vejo na, assim, na, nas avenidas de viatura, não é pouca não, cara. Eu vejo muita viatura na rua. Vê, a gente acabou de passar por uma lá, na, lá no túnel. Já passou por outra aqui. Eu quero dar reduzido uma R6N, meu Deus, deu uma sabota. É a única make que, que, que, eu, que eu desejo, é R6N da Kawasaki. Dois cilindros, 650 cilindradas. Se não me engano, 71 é 54 cavalos de potência. Não, acho que 74 é a é a XJ Whatever Esse lugar é fudido véio, Porque o pessoal não Não para na faixa Nem fudendo Até porque a faixa está ali na frente né? Mas o pessoal não atravessa na faixa não véio. Aí se jogando pelo meio da pista O crime ocorre, nada acontece, feijoada. Esse meme é clássico. Coreano xingando no brasileiro. Na boquinha ah, a vendo a motinha ali, queria lembrar de minha irmã mandar um salve. Minha irmã Manuela Fernanda comprou sua motinha há mais de um mês. Agora que tá indo para faculdade com ela, parabéns! Parabéns, minha irmãzinha. Tomou coragem. Eu falei com ela ó, quando quiser ir com a Landa. pode passar lá e pegar, e deixa a sua. Acho que a dela é uma bug, não né? é a Cripto, não sei, não gosto desse. beleza, a gente vai gravar um vídeo com ela. A gente vai dar risada. Aumaru de Cripto? Não é bug? Não sei lá o que é. É porque tinha receio, tinha medo. Eu que é a mesma coisa, também tinha medo. Tinha muito. Eu parava no ponto de onde ficava olhando o cruzamento que tem ali no lado do Passa-Porto. Eu ficava imaginando, puta que pariu, rapaz, eu vou ter que esperando bem medo sair, você tá doido. Você é, é. dá é loucura. Fique cagando de medo. Três anos depois. Olha nós aqui. já gosta de um escorredor de uns corredores escorredor é escorredor é escorredor e... ficar resenhando aí seu lado porra bom Ah, essa viseira tá uma bosta! <risos> não favelada. Bom, continuando. Terminando por aqui. Tudo bem tranquilo. Tudo comodante no quartel de Abrantes. Não dá pra ver não. Tem que lembrar dessa porra. E nós ficamos por aqui. Um beijo, um abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.